Olá, amados, a paz do Senhor. Você está no Adec TV, no quadro Lições Bíblicas, e hoje nós estudaremos a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Baita de uma lição. O texto oral está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E está escrito assim: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera essas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Verdade prática, a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6, e depois o versículo 11 e, no, e na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Objetivo geral: asseverar o zelo pela ação doutrina. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Dois, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E três, apresentar a Igreja como a guardiã da ação doutrina. Professor, acho que eu me empolguei no início aqui falando que é uma baita de uma lição. Mas é, é, é porque a gente vem falando muito ultimamente Da teologia liberal, da teologia dos pastores progressistas Que tem corrompido a sã doutrina e tem banalizado o evangelho Por isso que eu empolguei aqui, falei aqui que é uma baita de uma lição E eles detestam ouvir esses ensinamentos da palavra de Deus Eles, eles criticam muito nós, né? nós numa teologia ortodoxa em função de uma teologia totalmente deturpada, contaminada, pervertida e profana. É, ex exaltam muito o pragmatismo, né, e desprezam muito a, a ortodoxia. É, coisa que eles detestam ouvir é que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante. Né? É, eles detestam ouvir essas coisas, né, porque não o, bosta, né? Não, são totalmente avessos, né, adversos a verdadeira doutrina, né, a, a, a doutrina sadia, né, a verdade da Escritura. Então eles não gostam de ouvir essas coisas. É, então é, essa lição de hoje né, vai mostrar é, a preocupação que Paulo tinha é, com esses hereges, né, com essas falsas doutrinas que eles introduziam, é, e Paulo diz como que eles devem ser tratados, né? coisa que a gente fala de vez em quando aqui. Né? <risos> é. Paulo não vai falar que é doutrina de heterodoxos, não é, é doutrina de gente desviada, não é? vai falar doutrina de demônios. É. Paulo não, não alivia, então é, a gente devia imitá-lo nisso também. <risos> é, e, e ser bem radical a si mesmo. Radical porque a Escritura nos dá base e subsídio para falar dessa forma. Sim. né e tudo que perverte, Paulo escrevendo aos gatos, ele falou assim: olha, se descer um anjo de luz e anunciar outro evangelho além desse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, maldito. E muitas vezes a gente quer a cabeça de lobo. E lobo, eu tenho que dar pedrada nele, né? Passar a mão cabeça de dentro, tem que acariciar lobo, não. Por que devemos lá pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá. Essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. O que o Espírito Santo, que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. Três três perguntas aí. Qual o fim do mandamento? O mandamento tem um fim? Segundo. Por que devemos ir lá pela sã doutrina? E terceiro, qual o ponto de equilíbrio da ação doutrina? São três perguntas que nós precisamos estar, responder e tá, isso, tem, isso tem que estar muito bem definido, professor, Mas na nossa vida. Vamos procurar mecha. responder isso aí no decorrer da lição. É? Né? Há, há uma doutrina que é sadia né? e, e há uma finalidade para a qual essa doutrina foi posta. Né? É, e então é, a, a, a resposta a essas perguntas aí diz respeito à doutrina, né? Qual o fim do mandamento? Por que, que existe essa, essa doutrina, esses mandamentos? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Isso, isso é importante para a nossa saúde espiritual? Isso é crucial para o meu destino eterno? Dependendo do modo como eu trato a escritura, isso pode influenciar o meu destino eterno ou não? é irrelevante, é só, só contém a palavra de Deus. Né? Então não é tudo aí que está escrito aí que eu tenho que... Né? Então a gente precisa responder essas perguntas. Né? Vamos tentar fazer Muito isso Muito bom. Aí. Então nós vamos falar desde o início aqui, nos capítulo 1, aqui, ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes, é o ponto 1, conceito da ortodoxia e conceito da heterodoxia. Os dois termos técnicos, ortodoxia e heterodoxia, são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios contra a doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresia nas igrejas locais. É, deixa eu só dar uma contextualizada, professor. É muito bom que a gente vai ver isso nos pais da igreja, por exemplo, com Orígenes é, e, e muitos outros. Lá no início da igreja, Estou falando da igreja primitiva mesmo, um, um pós-igreja primitiva, né? Depois de Paulo, depois dos discípulos, depois do ano 100, depois do ano 200 ali, entre o ano 200, 300, por ali afora. A gente vai ver muito, e principalmente uma cidade no Egito, no norte do Egito, né, que é a Alexandria. A Alexandria era, era uma cidade onde tinha uma, uma biblioteca que tinha mais de 100 mil livros, segundo os historiadores. E dali saiu muitos é, muitos eruditos na Bíblia, muitos que defendiam a sã doutrina E por consequente, a gente vê também no meio dos, dos intitulados judeus Existia muita gente que não pregava uma, uma sã doutrina, pregava heresia Como por exemplo, nós vamos ver bem no início o, o Ario o, Daí veio arianismo, que não acreditava na deidade de Cristo é, a gente vê também o gnosticismo, que João combateu muito, que também não acreditava na Deidade de Cristo, ah, ele trazia o homem para o centro. Né? Então, a gente vê que são doutrinas básicas da nossa fé cristã, porque se eu falar que Cristo não veio em carne, eu estou sendo herégeo. É a Bíblia que me fala isso, por isso que é doutrina de demônio. Se não é de Deus, é de demônio. Então, é, essas doutrinas, essas questões cruciais para o nosso dia a dia, para a vivência, para a pregação do Evangelho, isso não pode ser deturpado. Por isso a necessidade de se conhecer. E esses homens se prepararam no conhecimento da palavra de Deus, e Paulo foi, o, vamos falar assim, o precursor nisso aí, no que se diz respeito a esse combate, Paulo, Pedro, João, os discípulos, mas depois vieram outras pessoas que defenderam a fim com essas, esses, é, essa ortodoxia. Por isso a necessidade de a gente saber muito bem esses dois termos técnicos aí. É. Eu não posso amar a verdade e, e não ter a coragem de expor né, a mentira. Né? Se eu amo a verdade, eu devo né, promulgar, né, propagar, espalhar a verdade por aí. E ao me deparar com a mentira, eu devo confrontá-la. Né? Eu devo ter coragem para fazer isso. Né? E É disso que se trata essa lição. Né? O apóstolo Paulo, já no seu tempo, identificou muitas heresias, muita gente falando em nome de Cristo, né, mas querendo perverter a igreja. Ah, mas o fulano é tão bonzinho. Sim, mas doutrina de demônio, né, ele pode ser uma boa pessoa, mas o que ele está falando vai de encontro, choca com o que Cristo falou. Então, né, deve, ser, é, deve ser combatido, né, deve ser exposto como mentiroso. Então, não é um ataque a pessoas. Né? É, há uma forma de fazer isso também. A né? apologética não é, não é distrato de ninguém, não é desrespeito. A né? apologética, ela muitas vezes se dá no campo do debate, como o Paulo fez aqui. Né? É, pegou aquelas mentiras todas, condensou, falou, estão te dizendo isso, isso e isso. Né? Ó a igreja da Galáxia, igreja de Tessalônica, estão te dizendo isso, isso e isso. Mentira, mentira, mentira. Por quê? Está escrito isso, isso, isso, isso. Né? Então é, é, se dá no campo do debate. Né? Mas é preciso saber de onde vêm essas mentiras, quem que é o pai delas, né? aonde que elas nasceram, qual caverna do inferno que elas nasceram. Né? Que é de lá que vem. Né? Então é, é, não é nada contra pessoas. Contra... Tem muitos ministros aí proeminentes, importantes no cenário. Né, mas que são é, propagadores de doutrinas de demônios. Né? Eles precisam ser convencidos da verdade. Eles precisam voltar ao caminho da palavra. Eles precisam ser confrontados na mentira deles. Né? Isso não é não é nenhum desrespeito. Não é nenhum, não, nada disso. Né? É, isso é zelo pela verdade. E foi exatamente o que Paulo fez. É... Nós vamos ver que agora o ponto 2 é o conselho de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina da cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Professor, eu vou, eu vou falar um pouquinho desse bloco aqui, desse, desse tópico aqui. Eu li um livro uma vez, é, não foi nenhum livro, foi um artigo que o governo de Canadá identificou que estavam aparecendo muitas notas falsas no seu país. Então ele pegou as autoridades, a Polícia Federal do Canadá, e deu um treinamento para eles não das notas falsas, mas das notas verdadeiras. E ensinou tudo para eles, pegou só as notas verdadeiras, entregou na mão deles, falou assim, ó, oh, vocês vão ficar um mês, dois, três, o tempo que for necessário para vocês identificarem tudo que é verdadeiro nessa nota. E um dos curiosos que estava lá entre os policiais falou assim, puxa vida, se nós estamos querendo descobrir qual a nota que é falsa, por que eu vou estudar o que é verdadeiro? E aí a inteligência do governo chegou e falou assim, olha, se vocês conhecerem o que é verdadeiro por dentro e por fora, quando vocês bater o olho no que é falso, vocês não precisam nem ter dúvida, vocês vão identificar. Será que não é isso que falta para nós hoje, professor? Nós estamos tendo muito acesso a coisas que não são verdadeiras. Quando eu falo acesso, eu falo sem nenhum medo. Hoje as mídias estão aí, o YouTube está aí, e hoje todo mundo é filósofo. E hoje a propagação das heresias está em grande escala, está no um exponencial muito grande. E hoje os nossos jovens, eh, as nossas crianças, até mesmo os adultos estão tendo acesso a muita informação mentirosa ao invés de conhecer por dentro e por fora aquilo que é verdadeiro, que é a sã doutrina. Será que não falta uma, vamos dizer assim, uma visão ou até mesmo uma temática maior nisso aí? É, essa, essa questão de identificar a verdade é, é, é crucial porque... A mentira ela, ela tem uma capacidade de, de mutação muito grande. Né? É, se esse povo fosse estudar as notas falsas que tem ali naquele momento, tem essas 20 aqui. Né? Aí vão estudar cada uma delas, um cada, daqui a pouco aparece 20 falsas totalmente diferentes. Então não adianta ficar estudando o falso. O, o, a, a mentira tem um, um poder de se transformar, né, de parecer agradável, de parecer né, é, bacana, de parecer verdade. Ela tem esse poder. Né? A mentira está sempre se transformando, está sempre né, vestindo a roupagem nova, né, mas por dentro continua a mesma podridão. Né? então a gente precisa se apegar não a essas falsidades não. a gente precisa ficar batendo na tecla o tempo todo expõe a mentira, né? bacana, está <risos> feito né? como que faz? mostrando a verdade porque a verdade ela se sustenta né? a, a mentira tem perna curta por isso né? ela cai aqui aí vai, se levanta de uma outra forma com a outra roupagem né? para cair de novo né? mas ela vai fazendo essas essas mudanças, essa, vai sofrendo essas mutações. A verdade não, a verdade sempre está lá, sempre esteve lá. Então, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui também, é que a, a Bíblia é a palavra de Deus. né E, sendo palavra de Deus, ela é a verdade. Então, todas as palavras de Deus são verdade. Mas elas são verdade se tomadas no sentido que Deus disse. Né? As palavras que Deus disse são verdade quando tomadas no sentido que ele disse. Porque é uma coisa que o diabo faz muito, é perverter a palavra de Deus. Ele pega algo que Deus falou, ele fez isso com Eva, ele fez isso no deserto tentando a Jesus, ele faz isso hoje, usando os sofistas modernos aí. Transforma, pega aquela palavra que Deus disse realmente, né? e injeta um monte de coisas ali mentirosas para que aquela mentira tenha a aparência de verdade e às vezes até a aparência de palavra de Deus, né? Por isso a advertência de Paulo aos Gálatas é é, é, é precisa e é realidade até hoje, né? É algo que vale para hoje, né? Porque a própria na própria crucificação de Jesus, né, aconteceu isso. tomaram duas testemunhas falsas, né, levaram lá no julgamento. Não, ele disse que vai destruir o templo. <risos> é, aí você vê a forma como eles disseram exatamente o que Jesus disse. Né? Jesus disse aquelas palavras. Né? Eu destruirei esse templo e reconstruirei em três dias. É, ele disse isso. Mas foi no sentido que eles falaram lá? Não foi. Né? Então, ainda que são palavras de Jesus, não são verdade porque ele não disse naquele sentido que eles estão dizendo que ele disse. <risos> né? é, então, é, é verdade quando, quando está relacionado ao mesmo sentido que o Espírito inspirou para escrever. Né? Então, a gente precisa descobrir que sentido é esse, e a gente pode contar com ele para isso, né? com o próprio autor. Nós temos esse privilégio. Né? Quem dera eu sentasse com o Max Lucado, não entendia essa parábola. Me explica aí, é isso mesmo que eu entendi, que você quis dizer... Né? Já pensou bater um papo com o Max Lucado? Não dá, eu não posso. Mas com o autor das escrituras eu posso. Né? Então é isso que é bacana. Né? A verdade ela sempre esteve lá, e ela vai continuar lá. Né? Ela é imutável. Então por isso a gente pode confiar nela, né? em vez de ficar apegado às mentiras, né? estudando as mentiras e tal. É melhor estudar a verdade A não verdade está na distorção dos fatos né? é, Por exemplo, se eu pegar uma palavra que você falou E distorcer aquilo ali num contexto Eu vou tornar um pretexto e vou sair daquilo da, da, do, do original que você quis dizer É isso que você está falando aqui com relação a essa palavra é, Quando ela é pervertida E é exatamente esse problema que nós estamos vivendo hoje Quer ver? Ponto 3, conceito da heterodoxia. O prefixo da palavra hetero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Bom, professor, aqui a gente volta a falar. Hoje nós estamos vendo uma linhagem né, de pessoas assim. Se eu falo uma coisa, eu estou certo Se você fala diferente de mim, você também está certo Espera aí, nós estamos em cima do muro com algumas decisões Com a Bíblia isso não funciona O que é certo para a Bíblia continua sendo certo Hoje vai ser certo daqui a 10 mil anos Daqui a 50, é eterno Agora, o que não é certo com a Bíblia Também vai deixar de ser, também não vai, não vai ficar certo Vai continuar incerto então não há, não há sombra de variação na palavra de Deus Não há dúvida na palavra de Deus Então muito cuidado com esse conceito da heterodoxia Que consegue, como é que eu vou te falar Consegue nivelar todos Isso é muito complicado é, Tomara que o pessoal esteja entendendo o que a gente está falando uhum. né? Porque é, é disso que se trata A, a escritura não precisa de atualização né? ótimo, ótimo. É, O texto precisa porque os idiomas se modificam com muita rapidez. Né? O português, então, <risos> o português falado há 100 anos atrás, é quase né, indecifrável para nós, hoje. Né? Você lê uma peça de Camões, né, do jeito que ele escreveu, você não entende metade do que ele escreveu. Né? Então, é porque... O idioma tem essas, essas nuances, ele, ele é cíclico, ele se renova, né, as palavras mudam, tomam sentidos diferentes, significados diferentes, né, tem neologismos e tudo. É um negócio complexo. Então, o texto precisa mudar. Mas a, a, a, um, você não está atualizando o que foi dito, você está atualizando a forma de dizer, <risos> para que o que foi dito se mantenha no seu sentido original. É por isso que tem versões atualizadas da Bíblia. Agora, atualizar a essência, não tem como. O que o Senhor disse que é pecado, continua sendo pecado. O que o Senhor disse que é verdade, continua sendo verdade. O que Ele disse que é mentira, continua sendo mentira. Me fugiu de memória agora, qual foi o profeta que falou isso? Não, não sei se foi Jeremias, me parece que foi. Ele falou o seguinte que a palavra de Deus é o martelo que esmiu essa pedra. Se ele vivesse nos nossos dias, ele ia falar que a palavra de Deus é o dinamite que arrebenta com a pedra. Mudou a essência? De jeito nenhum. Mas foi a conotação que ele usou na época, e o Espírito Santo era a ferramenta que ele conhecia na época. Nesse contexto, ok. Agora, quando eu menosprezo, quando eu diminuo ou aumento, aí é perigoso. E o que essas heresias vêm fazendo é exatamente deturpando a palavra de Deus. Eu quero até aproveitar, professor, nós estamos encerrando esse primeiro bloco para falar da nova, da nova tradução, a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão deturpada, tirou alguns textos ali, ou que perverteu alguns textos que a gente precisa ter muito cuidado com ela. E tem igrejas hoje que só usam essas versões e que não mostram a essência da palavra de Deus. Isso me preocupa muito ultimamente, muito. Então, assim, deixa de conhecer o que é certo em detrimento a algo que não é tão certo, que é errado. É. É, se alguém estiver nos ouvindo, estiver lendo essa versão, né, procure ler com outras versões né, para comparar, né, porque a gente tem um sentido original quando a gente faz isso. Pega a, o maior número possível de traduções que a gente tem em português e vai comparando, aí você entende... O que o texto quis dizer né, na, na, na essência. Eu vou citar a dois. Não sabe hebraico, né? Não é sabe. Verdade. Grego, então... <risos> Eu vou citar dois textos aqui, depois quem tem essa, essa versão pode pesquisar. Romanos 8, 1 e 2, principalmente o versículo 1. É um texto importantíssimo. Portanto, agora nenhuma condenação para os é, que estão em Cristo Jesus. Aí essa versão para por aí. Mas o contexto vai lá, é que não anda o segundo a carne. Opa! Mas segundo o Espírito. Como é que pode tirar esse trecho? Em 1 João 5,7. Uhum. 1 João 5,7, que é o único texto que põe a palavra no meio ali da Trindade. E nós vamos falar disso depois. Há três que testificam no céu: o Pai com letra maiúscula, a palavra com letra maiúscula, maiúscula e o Espírito com letra maiúscula. E os três são um. Então a NTLH não tem esse versículo. Então assim, oh, Como é que você tira, tira uma base como? doutrinária dessa, professor? Isso é impossível. É. <risos> nós vamos dar uma pequena paradinha e voltamos já já com o estudo dessa lição, que está maravilhoso.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 Queridos, estamos de volta com o seu TV e você sabe hoje, você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o zero do apóstolo Paulo pela São Doutrina. Professor, eu acho que nós já demos cajadada demais aqui, viu? É, falando <risos> das heresias e de outras coisas. Olha que nós estamos pegando leve ainda, viu? Fazendo. Paulo, Paulo, o negócio de Paulo era. Ele era mais áspero com relação a, essas, a esses conceitos. Bom, professor, nós vamos estudar aqui no capítulo 2 agora, a ameaça da corrupção doutrinária. E eu falei que essa lição, a da uma lição exatamente porque é uma lição muito propícia para os nossos dias atuais, onde muita gente tem deturpado a pregação da palavra de Deus e o ensinamento, uma vez que ele é errado, que é ensinado errado, a pessoa tem uma dificuldade de aprender depois o que é certo, que é terrível, tá? É, depois que se encanta pela, pela mentira, né tem uma dificuldade de de voltar ao caminho da verdade, porque é aquele mesmo caminho de sempre. É. <risos> é, a novidade nos encanta, não sei porquê, né? não, não sei dizer assim, o que acontece que a novidade nos encanta tanto. Né? A gente sempre ouve aquela coisa, aquela verdade que a gente ouve desde a infância, aí chega alguém e diz algo totalmente diferente, mesmo que seja contrário daquilo, a gente já fica aguçado para ouvir. Né? Já, já desperta um interesse maior no que a pessoa está falando, né? porque é diferente. Então, diferente nos encanta. Né? Mas Paulo falou, ó, cuidado, né cuidado com esses aí. Né? Alguns que não ensinam a doutrina sadia, né? cuidado com eles. nós Vamos ver agora esses três pontos aí, que é muito importante. A advertência do apóstolo... Quais eram os problemas da, da, de ordem doutrinária e por fim, fábulas e genealogias intermináveis. E a gente vê muito isso aí nos nossos dias atuais. Em 1 Timóteo, Paulo diverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. É o versículo 3 aqui, o comentarista até falou, grifo nosso. Aqui a palavra outra é héteros, diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver. Com a genuína doutrina de Cristo Esse zelo para preservar a sã doutrina Trazia um contexto de um homens sem escrúpulos E que não respeitavam os ensinos apostólicos O apóstolo os identifica como lobos cruéis Vestidos de ovelhas Que investiam contra o rebanho de Deus Não o perdoando Ou seja, professor Estava no meio do rebanho Ceifando muitas ovelhas, né? Como lovos Travestidos de, vestidos de ovelhas E estava lá Ceifando o rebanho é, Por isso há um dom espiritual Muito importante E eu sempre falei disso E estou falando muito nesses últimos dias Sobre isso O dom de discernimento de espírito Eu vou falar uma frase de um amigo Aristóteles E ele sempre falou isso Que nem tudo que reluz é ouro E a gente precisa examinar Examinar mesmo para ver se aquilo que está sendo falado provém ou não de Deus. É, o Ari fala umas coisas né que <risos> fazem muito sentido. Né? É, esses camaradas aí, olha como que são identificados, lobos cruéis. Né? É, e Paulo fala lá ao Timóteo, né, no capítulo 4, que é, a doutrina que eles ensinam é doutrina de demônios. Né? Então discernimento de espírito vem aí, né, é útil nesse momento. É, esses lobos estão ensinando doutrinas de demônios. aí Quem tem o discernimento de espírito identifica né, a fonte do ensino. É, e aí, como é que trata lobo? Né? Lobo cruel, que está ali só para devorar a ovelha. Como que ele tem que ser tratado? aí é, Não precisa ir muito longe. Né? É, nosso próprio senso né, de, de, de responsabilidade, de dever, já, já diz que, como que tem que tratar lobo. Então é o que Paulo está falando, né? cuidado, esse cuidado que ele fala é isso, é né? um cuidado ativo, não é cuidado de ficar só olhando, é, esse lobo vai chegar perto de mim, esse lobo vai vir aqui, ou ele vai ficar só ali nas né, ovelhas, não, é um cuidado, cuidado com, cuidado de si mesmo, ele diz ao jovem obreiro, e da doutrina. Né? Então isso envolve outras pessoas, né? Então é, é, se, a, se o líder percebe o lobo ali, se ele tem esse discernimento, ele sabe de onde vem essa doutrina, que é a doutrina de demônios. Né? Tem que tratar o lobo como lobo. Ponto 2, quais eram os problemas de ordem doutrinária? Aqui nós começamos a falar, professor, a advertência do apóstolo. E agora nós vamos ver quais os tipos de problemas que ele enfrentava é, no seu apostolado. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam a bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para que, em nome dela, viverem em... Licenciosidade e os judaizantes que confundem a liturgia cristã como judaica, com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do novo testamento. Bom, professor, aqui nós já falamos de pelo menos dois ou três aqui, principalmente o gnosticismo e uma tendência filosófica, né? porque a filosofia é bonita, em alguns pontos, bom. Nós tá? não estamos aqui descendo por reche é, generalizado não Porque tem muita coisa filosófica que é boa Ajuda na interpretação, ajuda no nosso entendimento Mas num conceito geral Eu não posso fazer uma aplicação filosófica ao texto sagrado Eu não posso brincar com isso Ao estoicismo, ao, ao gnosticismo E tantas outras doutrinas Que o próprio Paulo chama de doutrinas de demônios A gente precisa ter muito cuidado com isso o zelo com a doutrina é por causa disso, né? Porque os problemas doutrinários são os piores problemas que a igreja enfrenta. Né? É, desses que estão apontados aí, é difícil saber qual que é pior, né? É, você pensa no pagão, né? Que, que se diz convertido, mas traz as práticas pra, pagãs para a sua religião cristã, né? É, oxe, bacana essa pregação de Paulo. É, que mensagem poderosa, que coisa verdadeira. Vou adorar ele como se ele fosse Apolo, né? Vou adorar ele como se ele fosse é, um, um deus do Olimpo. É, aí traz as práticas pagãs lá e, e teve quem fez isso, né? Chamou, chamou eles de de de Oros, de Osíris, né? Chamou eles do seu, deu o nome dos seus deuses para eles e quiseram adorar, dobrar diante de Paulo e de Apolo. Júpiter, né? e Mercúrio. É. Né? Então, é, é, houve quem fez isso, né? trazer as práticas pagãs para a adoração cristã. Isso, isso é complicado demais. Né? Mas será que isso é pior do que trazer as práticas da religião antiga para a religião cristã, como os judaizantes fizeram? Né? Todo aquele legalismo. Não, estou aqui salvo por Cristo e por essas obras aqui. Né? É, Cristo me salvou e... Eu vou manter a salvação fazendo isso, isso, isso, isso, isso. Né? Então, qual desses que é pior? Difícil de saber, né? É, os, os dois são complicados. Né? Gnosticismo, poxa vida. Não é, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador, né? creio mesmo, mas ele está lá, né? Ele é só transcendente, né? aí eu desprezo um monte de, de, de escritura os salmistas que diversas vezes disseram que ele, mesmo sendo transcendente, ele se encurva, se inclina para ver os homens, né, interage com eles. Né, então, mas o gnosticismo não. É, ele, ele é só espírito, ele é só transcendência, né, ele não se importa com essas coisas daqui. Né, então é, esse corpo aqui não vai se converter, não vai isso aqui é matéria, não presta para nada. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo aqui. Então é, era complexo. Né? Essas, essas questões de ordem doutrinária né, são as mais preocupantes que existem. Por isso a preocupação de Paulo em priorizar a doutrina sadia, né? é, trazer a palavra de Deus no sentido que, que ela foi inspirada. É, e é por isso que a pregação dele era eficaz, né? produzia mudança, né? novo nascimento, regeneração porque era a palavra pura e genuína, né? do jeito que ela foi inspirada. É, então, é, es, esses problemas de, de ordem doutrinária precisam ser é, olhados com mais afinco né? pela igreja. Ah, professor, aí é um trabalho, vamos falar assim, é, de mestre, doutor, professor, né? pastor, liderança, de, tá, eu, vou, eu vou me prender um pouquinho Culpa nossa, responsabilidade nossa Responsabilidade nossa mesmo, sem sombra de dúvida Eu vou me prender um versículo aqui, professor 2 Timóteo 3, versículo 16 17 Olha o que está escrito Toda escritura é divinamente inspirada É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra eu falo, professor, que esses desvios doutrinários é porque falta a exposição séria da palavra de Deus, do jeito que ela é. Então isso é muito perigoso. Agora, olha uma outra coisa difícil aqui, professor. Ponto 3. Fábulas e genealogias intermináveis. Olha o que, é que os caras agarravam. No tempo de Paulo havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Olha Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das escrituras não é para ostentar a vaidade pessoal ou capacidade do intelecto mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Professor, é, essas questões doutrinárias que Paulo vivia no meio da igreja também, né, que Paulo ensinou ao jovem pastor Timóteo, as fábulas e as genealogias intermináveis. Era um questionamento gigantesco que os judeus, principalmente os judeus que gostam da genealogia, né, e alguns dos, dos mágicos que vieram para a igreja de doutrinas diabólicas, que vinham com essas com esse gnosticismo e tantas outras mazelas e fazer a igreja sofrer mas Paulo foi incisivo nisso aí é, o, o, o misticismo é um negócio também encantador né a gente falou do, do certo encanto que a verdade tem que a mentira tem né porque está sempre se transformando né acaba, acaba causando uma curiosidade um encanto né? é, e, e o misticismo é mais eficaz nesse sentido, né? Porque está falando de coisas que não são percebidas por todos, né? A gente não vê anjo por aí o tempo todo, né? Então, na hora que alguém vê um anjo e fala que, que viu, né? Aí causa uma curiosidade, causa um encanto, né? Um encantamento aí, né? Então é, é a gente precisa hoje ter o mesmo cuidado que Paulo teve naquela época com, aquele, com aquela igreja. Ai, ah, ai. Aquele, aquele povo olhava assim, Pedro ensinou isso. Né? Que é o que, mesmo que Jesus ensinou. Anjo, anjo não casa, não se dá em casamento. Anjo não tem sexo, é um ser assexuado. Né? Aí, não, mas nossos sábios, os judeus da época de Paulo já tinham essa coisa. Né? Nossos sábios dizem Houve um tempo aí que os anjos se casaram com, a, com as mulheres e tiveram filhos, e os filhos eram assim assados. Não, não é isso. Isso é fábula. Isso é historinha. né Não tem isso. Não teve um anjo lá que apareceu para fulano e fulano adorou ele e ele aceitou a adoração e tal. Então, sem problema, adorar anjo. Jesus não ensinou assim, né? Pedro não ensinou assim, Paulo também não. Né? Então, é, é, essas historinhas, essas fábulas, essas genealogias intermináveis de que Paulo fala ao jovem obreiro, né? é, é, Timóteo sabia do que ele estava falando. Né? Era bem assim. Verdade. É. Mais uma vez resumindo, doutrinas de demônios. Sem... Sim, sim. Professor, nosso tempo está findando aqui, mas vamos dar uma, uma sintetizada nesse ponto 3, aqui, o capítulo 3. A igreja, como guardiã da ação da doutrina. Primeiro, a igreja é coluna e firmeza da verdade, isso é um fato indiscutível. Segundo, o objetivo do zero pela ação da doutrina, a necessidade de se ensinar. E terceiro, a primazia do amor. Professor, a base para pregação, a sustentação, a firmeza da igreja está aqui. Primeiro, nós, igreja, nós devemos saber. Da nossa responsabilidade por ser é, a guardiã da coluna e firmeza da verdade É a igreja com que Deus está contando Homens sérios, mulheres sérias Que conheçam e manejem bem a palavra do Senhor O objetivo da doutrina É exatamente expurgar essa doutrina do enjo que tem por aí afora E por fim, a primazia do amor Nada que a gente fala assim com... Né, tem gente que acha alguns estudos até exagerado Até meio assim áspero, mas não é é exatamente para preservar a sã doutrina e a boa palavra de Deus em plena atividade do nosso meio. É, a gente precisa zelar, né? A gente que ama a verdade precisa zelar pela verdade e ensinar e dizer coisas é, primárias, né? Porque hoje nós estamos nessa fase né? de de voltar a coisa básica, primitiva e falar e falar e falar, e ensinar, e ensinar, e ensinar, para ver se para ver se pega, né? Ver se cola. O bem simples, hein, professor. É, é, a gente está tendo que voltar aos rudimentos, à simplicidade né, que o Evangelho tem. É, porque a, gente, a igreja hoje está cheia de mestres, de doutores, graças a Deus por isso. Né, é, Ainda chego lá. Né? Graças a Deus por isso. Mas é, a gente está falando demais assim, de nós mesmos. Né? A gente está falando demais do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio entendimento. Né? A gente precisa voltar ao sentido do texto. Né? A gente precisa voltar à simplicidade da, da verdade. A verdade é uma coisa simples. Né? É, e ela só é percebida se ela for exposta do jeito que é, né? de forma simples. Então, a gente precisa zelar por isso né? e buscar isso com todas as nossas forças. Nós estamos falando muito e fazendo pouco. É, né? porque a mentira ela se combate em várias frentes. Né? O senhor falou mesmo da filosofia e a gente combate a filosofia ruim. Né? A, a, a mentira, ela, ela às vezes, vai ser contraposta pela verdade de uma forma filosófica. Se ela é uma mentira filosófica... Né? Eu preciso combater na frente filosófica, então tem que trazer filosofia boa, trazendo a verdade para expor aquela mentira de uma filosofia ruim. Então é em vários campos, intelecto, né? Você tem que responder a qualquer um que perguntar pela razão da sua fé, razão da sua fé. Você tem que estar pronto para responder. Como é que responde razão com razão? Né? Então intelecto, filosofia, né? Isso tudo são frentes de batalha contra a mentira. Hein? A gente precisa estar preparado. Muito bom. Bom, professor, nós chegamos ao final. Se alguém quiser nos acompanhar aí, nós estamos em loco com, as nossas, com os estudos das nossas sessões que acontecem todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Nos despedimos aqui. Prometemos em voltar na próxima semana, se Deus nos permitir. Forte abraço e até lá.